Olá, pessoal. Sejam todos e todas super bem-vindos e bem-vindas. Bora bater um papo sobre independência do Brasil, ou independência da América Portuguesa. Né? A gente pode chamar das duas formas. Confesso que eu até prefiro América Portuguesa porque, tá? É, ainda não havia a ideia de Brasil. A ideia de Brasil vai ser construída ao longo do século XIX. Há duras penas, inclusive, pelo Império Brasileiro. Né? Não havia uma identidade nacional mas é sinônimo, pode cair no vestibular para vocês como independência do Brasil, então saibam que as duas nomenclaturas são igualmente válidas. Show de bola? Então, primeira coisa, tá? A gente costuma dizer que a independência do Brasil foi um processo que começou em 1808, olha lá. A data oficial da independência, vou botar aqui para vocês, foi 1800 e 22, certo? Essa é a data oficial, mas o primeiro passo para a nossa independência é, aconteceu no ano de 1808. Por quê? Vou começar colocando aqui para vocês, tá? Ó, 1808... O que que acontece em 1808, que é considerado o primeiro passo da independência do Brasil? É em 1808 que acontece a transmigração ou transferência da corte portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro, então vou botar aqui, transferência... transferência da corte portuguesa... da corte para o Rio de Janeiro. Vamos lembrar disso, que isso aqui é bem importante, tá? Por que a corte deixa Lisboa e vem para o Rio de Janeiro em 1808? Gente, o que vai estar acontecendo na Europa nesse momento? Nesse momento, a Europa vive o período napoleônico né? e Napoleão Bonaparte, com o intuito de fortalecer a França economicamente enfraquecer a Inglaterra, ele vai decretar o famosíssimo bloqueio continental. Lembram disso? Ele está basicamente proibindo as principais nações europeias de comercializarem com a Inglaterra sob a ameaça de serem invadidas pelas suas tropas. Qual é o grande ponto? Portugal, que é, era metrópole, né? do Brasil, metrópole da América Portuguesa, que possuía os territórios da América Portuguesa, detinha uma grande dependência econômica em relação à Inglaterra. Por uma série de razões, alguns tratados desfavoráveis que acabaram endividando Portugal com os ingleses. Não vamos falar disso agora, porque isso aqui é um resumo. A gente está sintetizando o que é mais importante. Detalhes vocês vão ver com a gente na plataforma. Beleza? Mas bora lá. Portugal dependia da Inglaterra e Portugal não podia simplesmente acordar e falar que belo dia para parar de comprar produtos ingleses. Não dava. Portugal, então, desrespeita o bloqueio continental e aí Portugal vai ser invadida pelos exércitos de Napoleão. É nesse momento que a corte portuguesa, Dom João VI, Dona Maria e toda a corte deixam Lisboa e vêm para o Rio de Janeiro, chegam aqui no Rio no ano de 1808. Na verdade, na verdade, eles passam por Salvador, dão uma paradinha em Salvador, depois eles vêm se fixar aqui no Rio. Beleza? E aí, qual é o ponto? Eles, inclusive, fazem essa viagem, né, transatlântica, escoltados pela Marinha Britânica. Olha só, a Marinha da Inglaterra escoltou a corte. Foram milhares de pessoas, enfim, isso foi um grande evento, né, nesse momento. Qual é o ponto? Assim que a corte portuguesa chega aqui no Rio de Janeiro, ainda em 1808, nesse mesmo ano, Dom João VI... A prova assina, a abertura dos portos. E aí, isso aqui é muito importante para gente. A abertura... dos portos. O que, que é isso, gente? E aí, esse aqui sim é o primeiro passo para a nossa independência. Por quê? Com a abertura dos portos, não existe mais o exclusivo metropolitano. Aquilo que vocês aprendem na escola, quando vocês são pequenininhos, como o pacto colonial. Ou seja, a obrigação de que é, o nosso comércio seja feito por intermédio de Portugal. Né? Portugal tem monopólio das atividades comerciais na colônia, do que é comprado, do que é vendido, isso acaba. Nesse momento, a América Portuguesa ou o Brasil pode comprar e vender produtos de todas as nações amigas de Portugal. Então, nesse momento, a gente passa a ter autonomia econômica. Então, a gente tem que liberdade econômica. E isso é um passo importante para a nossa independência, beleza? A abertura dos portos, então, é fundamental para a gente. Vou botar aqui para vocês, fim do exclusivo metropolitano. Do exclusivo metropolitano, que é sinônimo, não se esqueçam, tá? de pacto colonial. Metropolitano. Então, esse é visto como o primeiro grande passo para a nossa independência. 1808, abertura dos portos da América Portuguesa às nações amigas de Portugal, beleza? Vamos lá, dois anos depois, Dom João assina um outro tratado muito importante, vou colocar aqui para vocês, em 1810 também é importante nesse processo de independência do Brasil, que é o Tratado de Aliança, Amizade, Comércio e Navegação. Famosíssimo. Vou botar aqui para vocês. Tratados de Aliança e Amizade, Comércio e navegação o que é isso, minha gente Vou conversar sobre isso. Vocês já sabem que a corte portuguesa vem para a América, vem para o Brasil, porque ela não podia simplesmente romper com a Inglaterra, né? E aí esses tratados foram assinados justamente com os ingleses. Ingleses estes que escoltaram a corte para que eles chegassem aqui na América, né? E eram muito próximos da família real portuguesa, da corte portuguesa. Que tratados foram esses, tá? Primeira coisa que esses tratados estabeleciam, tá? O Tratado de Aliança e Amizade estabelecia um prazo, é, um comprometimento por parte do rei de Portugal, nesse momento, Dom João VI, né? É, no sentido de começar a abolir o tráfico negreiro. Olha que interessante, em 1810, a gente já tem a Inglaterra pressionando Dom João VI para que é, se desse o primeiro passo na abolição do tráfico de escravos. Isso é bem interessante. Mas o principal ponto desse tratado tem a ver com o comércio e com a navegação. Esse tratado, a gente, vai garantir tarifas. Alfandegárias. Favoráveis a quem? Adivinhem, a Inglaterra. Favoráveis aos ingleses. Aos ingleses. Que tarefa fazeram essas, tá? Qualquer nação, amiga de Portugal, que quisesse vender produtos para o Brasil, para a América Portuguesa, pagaria 24%. Os comerciantes portugueses, olha só, pagariam 16%. E os comerciantes ingleses... Pagariam 15%, ou seja, os comerciantes da Inglaterra eram eram, eram, eram né, os que pagariam menos para comercializar com o Brasil, apenas 15%. Então, havia vantagens alfandegárias. Para os ingleses. Esse tratado ele é muito importante, muito polêmico, porque, inclusive, ele vai causar uma grande insatisfação dos comerciantes lá de Portugal, beleza? Esses são os dois principais, as duas principais medidas de Dom João VI ao chegar aqui na América, ao chegar ao Rio de Janeiro. Primeira coisa que ele faz, abrir os portos. A gente tem liberdade comercial, beleza? Não precisa mais comprar e vender por intermédio de Portugal. Dois anos depois, ele assina os tratados de aliança amizade, comércio e navegação a parte inicial dos tratados de aliança e amizade definiam prazos para o início da abolição do tráfico negreiro, o que foi desrespeitado, Dom João não cumpriu. Mas a a outra parte do tratado, né, que falava de comércio e navegação, e estabelecia tarifas alfandegárias favoráveis aos ingleses, que pagavam menos, pagavam apenas 15% para entrar com seus produtos no Brasil. Por que isso é importante, tá? Embora nós tivéssemos nesse momento liberdade econômica, a gente vai criar nesse momento uma dependência de produtos ingleses. Embora, né, logo que Dom João chegue aqui ele também permita que se desenvolvam manufaturas aqui na América. Essas manufaturas não se desenvolvem, porque elas não conseguiam competir com os produtos da Inglaterra, que nesse momento já eram produtos industrializados. Então, a gente vai receber uma enxurrada de produtos ingleses nesse momento. Já que a Inglaterra pagava menos, então, para ela era vantajoso. Beleza? O que vai acontecer? Tá? Essas foram as primeiras medidas de Dom João chegar aqui na América. E enquanto ele está aprovando essas medidas aqui, Portugal está sendo invadida pelas tropas de Napoleão Bonaparte, tá? Portugal fica em guerra, né, durante é, boa parte do Império Napoleônico, beleza? Inclusive, os ingleses vão ajudar os exércitos portugueses a tentar expulsar Napoleão, derrotar Napoleão. Só que em 1815, na verdade, na transição de 1814 para 1815, Napoleão vai ser definitivamente derrotado. E o que, que vai acontecer em 1815? Vou botar aqui para vocês, ó. 1815, eu vou botar aqui, tá, gente? Em 1815, Napoleão é derrotado lá na Europa. E aí, pensem comigo, olha a treta, tá? Fazia sentido que a corte estivesse aqui enquanto Napoleão era uma ameaça, enquanto Portugal estava em guerra, enquanto as tropas de Napoleão Bonaparte ainda invadiam Portugal, aí sim, faria sentido. Mas depois que Napoleão foi derrotado, por que a família real permaneceria aqui no Rio de Janeiro? Fazia sentido? Não fazia sentido, né? E aí tem um parêntese. Essa transferência da corte é chamada de inversão metropolitana. Por quê? A corte que deveria estar na metrópole está na colônia. Por isso é inversão metropolitana. O ponto é, em 1815, com a derrota definitiva de Napoleão, a corte deveria voltar. E quem vai determinar que a corte deveria voltar é uma reunião que a gente chama de Congresso de Viena. Gente, o Congresso de Viena foi basicamente uma reunião dos países que estiveram diretamente envolvidos na derrota de Napoleão. A galera que conseguiu derrotar Napoleão se reúne no Congresso de Viena. E eles vão basicamente, ter como principal objetivo, reorganizar a Europa, tá? Opa, Napoleão invadiu geral, fez maior zona aqui, a gente precisa reorganizar a Europa. Vamos reestabelecer as fronteiras, vamos tentar reestabelecer a ordem. E aí um dos princípios do Congresso de Vena, foi o princípio da legitimidade. Isso aqui é importante. legi -ti Legitimidade. Tá, o que, que é isso, gente? O que, que foi o princípio da legitimidade? Esse princípio estabelecia que os reis, as dinastias, que foram tiradas do poder por Napoleão, por exemplo, o rei de Portugal, o mesmo aconteceu com o rei da Espanha, deveriam retornar aos seus respectivos postos. Então, era legítimo que o rei de Portugal, que estava aqui na América, voltasse para Lisboa. É, não havia mais risco na Europa. Ele deveria voltar para o seu trono né? é, na, na metrópole. Essa era a ideia. Qual é o ponto? Dom João já estava aqui já fazia algum tempo, né? Já fazia aí sete anos, ele já estava bem adaptado, já havia é, feito a abertura dos portos. É, a colônia, né, então, a colônia já recebia produtos ingleses, o que para eles era muito bom, que eles queriam ter acesso a esses produtos. Tinha modernizado o Rio de Janeiro, construído a biblioteca, Jardim Botânico, imprensa, Banco do Brasil, enfim, ele estava muito bem instalado aqui. E ele opta por não voltar em 1815. Olha só. Só que assim, se ele ficasse aqui, seria contraditório. Como é que ele vai ficar na colônia? Como é que a corte da metrópole vai ficar na colônia, isso é uma contradição. E para acabar com essa contradição, em 1815, Dom João vai elevar, acontece a elevação, isso aqui é essencial para vocês, do Brasil, a Reino Unido de Portugal e Algarve, vou botar completinho, a Reino Unido de Portugal e Algarve, beleza? Embora pareça muito doido e contraditório, a capital do Reino Unido de Portugal e Algarve era o Rio de Janeiro, então, o Rio de Janeiro foi a capital de tudo. Por que, que ele faz isso? Nesse momento, não existe mais uma relação de hierarquia entre Portugal e o Brasil. Não existe mais a ideia de que Portugal é a metrópole e o Brasil é a colônia. O Brasil agora é Reino Unido. Percebam que aqui, gente, está o segundo passo. Eu Quero que vocês entendam, vou até pegar outro jeito aqui. Vou pegar um laranjinho aqui, olha só. Aqui, a gente tem o primeiro passo que é a questão da, é, da liberdade econômica, né, do fim do exclusivo metropolitano. Aqui, a gente tem o um segundo passo. Mais importante. Isso aqui ficou feio, vou ver mais bonitinho. Segundo passo importante. Por quê? Não existe mais hierarquia política entre Portugal e Brasil. Beleza? O Brasil agora é Reino Unido. Assim, fim da hierarquia. Da hierarquia... entre colônia e metrópole, vou botar entre metrópole e colônia, entre metrópole e colônia e aí a gente tem o segundo passo muito importante só que o que, que vai acontecer? Gente, pensa comigo. Vocês acham, lembrando que isso aqui é um resumo, tá? A gente está fazendo a síntese, não vai ter detalhe. Detalhe vocês vão ter nas aulas específicas lá na plataforma, assistindo tudo com todos os detalhes, ela bem maior, bem mais longa. Show? O ponto é, pensem comigo. Vocês acham que lá em Portugal a galera vai ficar de boa? Claro que não. Né? a população portuguesa vai falar, minha gente, como assim? Como assim o nosso rei, como assim a nossa corte não quer voltar E a é isso e a gente vai ficar aqui? Não queremos. Lembrando que é, depois que Napoleão foi derrotado, é, Portugal vai ficar sendo provisoriamente administrada por representantes ingleses, e aí, obviamente, a população portuguesa fica insatisfeita. Isso vai fazer com que aconteça lá em Portugal, em 1820, a Revolução do Porto. Que é basicamente a população portuguesa. Ela começa no porto, depois chega em Lisboa. Exigindo o retorno de Dom João. Exigindo né, que Dom João deixe o Brasil e volte para Lisboa, volte para Portugal. Então, a Revolução do Porto exigiu o retorno de Dom João. Retorno de Dom João. Um parêntese interessante, tá? Dom João, nesse momento, era um rei absolutista, né, não havia constituição em Portugal. Eles querem que Dom João volte, mas eles não querem que Dom João volte como absolutista, eles querem que Dom João volte e elabore uma constituição para Portugal. O ponto é, Dom João, quando recebe notícias da Revolução do Porto, fica preocupado, fala, cara, deu ruim, e num primeiro momento ele nem, nem quer voltar, mas ele acaba cedendo as pressões e ele retorna para Portugal. Beleza? Dom João. retorna para Portugal. Quando ele chega em Portugal, ele percebe que uma das bandeiras, né, uma das demandas da Revolução do Porto era, sim, que ele elaborasse uma constituição, tá, que ele abandonasse o absolutismo. Inclusive, essa foi uma revolução inspirada nas ideias iluministas, mas isso é papo para outro momento. E, além disso, eles querem a recolonização do Brasil, ó. Eles querem que tudo isso aqui seja anulado. Eles querem que o Brasil deixe de ser Reino Unido, querem que os portos sejam fechados para que se retome o exclusivo metropolitano. Então, eles querem que o Brasil volte ao status... de colônia. Recolonização. O que vai rolar, minha gente? Essa notícia de que os portugueses querem a recolonização Chega aqui na América, chega aqui no Brasil. E as elites brasileiras não aceitam, elas não querem isso. E elas não querem por quê? Elas já tinham liberdade comercial, não havia mais essa posição de hierarquia, o Brasil não era mais colônia, então as elites não querem a recolonização. É nesse momento que as elites do Brasil, se aproximam de Dom Pedro I, filhinho de Dom João VI, que tinha ficado aqui como regente, né, responsável provisoriamente, se aproximam de Dom Pedro, para que Dom Pedro proclame a nossa independência. E aí tem um ponto, tá? Embora, de fato, a independência tenha sido proclamada por Dom Pedro é, em aliança parcelas importantes das elites aqui do Brasil, existiam setores da população, né, principalmente no norte e no nordeste, que não queriam independência, que declararam fidelidade a Portugal, fidelidade às cortes. Inclusive, Dom Pedro precisou mobilizar né, exércitos de mercenários, contratar mercenários para consolidar a independência. Muitas parcelas do território não queriam. Falavam, não, a gente quer continuar conectado a Portugal. Muito porque existiam muitos portugueses aqui, muitos descendentes de Portugal, portugueses, então muita gente não queria, tá? A independência não foi é, proclamada de forma pacífica e é isso. Não, ela foi proclamada aqui no Rio de Janeiro, mas muitas parcelas do território não aderiram à independência. Então, ele precisou consolidar essa independência na força, através de guerras, beleza? Mas, claro, foi um movimento de Dom Pedro próximo às elites, principalmente as elites né do chamado Partido Brasileiro nesse momento. Beleza? Gente, aula resumidinha, coisas mais importantes que caem. Para aulas com mais detalhes, não se esqueçam, tem link aqui embaixo para vocês assinarem plataforma. Venham estudar com a gente, se preparar para o Enem para todos os vestibulares estaduais do Brasil. Bora junto, beleza? Espero vocês nas minhas aulas. Não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal. Tem vários conteúdos legais. Curte esse vídeo, se você curtiu o vídeo. deixa seu comentário. É isso, tem link aqui embaixo, tá? Um beijo.